Libra, sabe a tristeza, o desespero e a raiva que você pode estar sentindo nesse momento? Até aí, tem bênçãos disfarçadas, porque de algum modo também te leva ao próximo degrau. Tentar fugir disso é sofrer duas vezes mais e o intuito, Dessas emoções é te mostrar uma situação, um direcionamento e um porquê. É o momento de buscar a sua plenitude, acreditando no seu poder interno e trazendo isso para fora, de modo que você consiga lidar com essa situação, trabalhando as suas emoções e não fugindo delas. Ou pode ser que você quer deixar uma situação, mas está faltando coragem. E dentro de você tem as respostas do que deve fazer, tem o impulso, a intuição e a força para seguir em frente. Você tem tudo nas mãos para dar início. Começar de novo, com muita energia e inteligência. Então, por mais que você queira correr contra o tempo para gerar prosperidade ou atingir patamares maiores, é preciso esperar o devido tempo, o tempo certo da colheita. Se você está investindo ou mantendo uma disciplina por um objetivo, é o um momento para aguardar os resultados sem colocar pressão, com medo de soltar e perder tudo. O universo não trabalha sobre pressão. E isso pode atrasar o processo. Um, apenas faça, estude e espere. Porque quando você segura uma situação ou uma pessoa com muito apego, você acaba perdendo. No universo tem leis e quase todas é através do que você está sentindo, vibrando ou emanando. E quando você não solta, você sofre. Uh, brigas desnecessárias, confusões, ambiente estressante. Então, analisa o que você quer ver diferente, mas de alguma forma segura, não vendo mudança alguma. E isso gera aqueles sentimentos que vêm para te mostrar o porquê de uma situação. Primeiro... Faça uma ação interna de se conectar com você para ouvir a sua intuição, acalmar a mente e analisar do porquê você está sentindo o que sente e está passando por essa situação, seja qual for. Muitas vezes basta mudar o lado de dentro para que o lado de fora mude como mágica. E só assim você vai conseguir assumir o controle total da sua vida, conquistando o que você quer, tendo autonomia, sem se deixar envolver pelo que acontece fora, é tudo dentro, tá bom? E vamos trazer também uma mensagem com o oráculo. Então vamos lá. Manhã, o mundo espera por você. Levante-se. Você está vivendo ou apenas existindo? Chega de sentir dor. É o momento para levantar e lidar com essa dor. O mundo espera por você. A sua vida é muito preciosa para ficar aqui guardada. Expedição. Você já tem as respostas. O mapa não é o território. Por mais que você esteja se sentindo perdido ou perdida, sem propósito, é porque você está buscando que o externo te preencha. Você está buscando fora o que só encontra dentro de você, mergulhando no seu interior. Até o próximo vídeo e gratidão!